O tema deste vídeo são especificações algébricas para tipos de dados abstratos. Especificamente, discutiremos que forma pode ter o princípio da indução para álgebras geradas a partir do fecho indutivo de um certo subconjunto de uma álgebra dada pelas operações que fazem parte da especificação dessa álgebra, ou seja, que interpretam os símbolos da assinatura S- indexada sigma. Mas do que estamos falando quando mencionamos fecho indutivo? Em um outro vídeo, discutimos duas formas de definir tal fecho indutivo. Uma delas, chamada top-down, uma construção de cima para baixo, se inicia a partir da consideração de uma série de possíveis candidatos a objetos que possam constituir um tal fecho. Todos esses candidatos são sigma-álgebras. E é fácil ver que a interseção de sigma-álgebras é também uma sigma-álgebra. Tudo o que podemos fazer é, de cima para baixo, olhando do céu para a terra, especificar uma forma pela qual o conjunto X, tomado como subconjunto do domínio da álgebra A, possa ser estendido e usado como universo de uma álgebra X caligráfico setinha para baixo, que seria, sim, a menor sigma-subálgebra com esta propriedade. Observe que temos uma descrição impredicativa, a saber, o nosso escolhido já fazia parte da lista de candidatos e nós, portanto, não o construímos, apenas o descrevemos matematicamente. Alternativamente, a construção bottom-up começa a partir do próprio conjunto X, como uma semente, que plantamos cuidamos, e que vai crescer. Crescendo, crescendo pelo acréscimo de novos objetos produzidos pela interpretação dos símbolos de função, eventualmente atingiremos um ponto fixo nessa construção, o qual se trata de um conjunto que servirá como domínio de uma outra álgebra, x caligráfico, setinha para cima. O teorema do ponto fixo afirma que estas duas álgebras são idênticas sob certas condições. A primeira delas aqui, é elas existam. Na construção top-down, por exemplo, eu preciso garantir que esse conjunto será habitado. Na construção bottom-up, eu posso garantir que o mesmo ocorrerá se os meus gêneros forem todos não vacuosos. O importante é que quando este existe, tal fecho indutivo de X na álgebra acaligráfica pode ser descrito ou construído de duas formas diferentes, e podemos, portanto, tirar proveito disso quando precisarmos usá-lo. Independente da caracterização, diremos que temos o fecho indutivo do conjunto X em A. Agora que temos uma álgebra indutivamente definida, ao invés de simplesmente um conjunto indutivamente definido, podemos usar a estrutura dessa álgebra em mais de um sentido para elaborar estratégias de demonstração acerca da validade universal de certas propriedades sobre esta álgebra. Recordando o princípio da indução sobre números naturais, o que temos usualmente é uma certa propriedade aplicável sobre números naturais que usamos para selecionar um certo conjunto de todos os naturais que têm aquela propriedade. Pretendemos demonstrar que esse conjunto inclui todos os naturais e a estratégia para tanto é demonstrar que este conjunto tem uma estrutura indutiva, com isso, queremos dizer que queremos verificar que, no passo base, o nosso elemento mínimo, zero, é um dos caras com a propriedade Φ. Em seguida, assumindo por hipótese que um certo objeto K também tem a propriedade Φ, queremos garantir que, no conjunto A de Φ, possamos concluir que o sucessor de K também tem a propriedade Φ. Assim sendo... Usaremos o fato de que A de Φ é um conjunto de naturais, junto com esta característica indutiva de A de Φ, para garantir que todos os naturais também têm que estar lá dentro. E é assim que concluímos a verificação de que todos os naturais têm a propriedade Φ. Por quê? Porque sabemos que o conjunto dos naturais é o menor conjunto com esta característica, o menor conjunto indutivo, e, portanto, deve estar contido em A de Φ. No caso das álgebras geradas via fecho indutivo, a caracterização top-down justamente nos garante que o fecho indutivo de X na álgebra A cumpre o papel dos naturais agora como a menor álgebra, cujo domínio contém todos os objetos de X. Assim sendo, tomando uma σ subálgebra de A qualquer, com a mesma característica de estender o conjunto X, já sabemos que o fecho indutivo de x é uma subálgebra desta álgebra y. Basta agora, portanto, verificar que y também é uma sigma subálgebra do fecho indutivo de x e a definição de sigma subálgebra nos garantirá, sim, que estas duas sigma álgebras são idênticas. Fazemos isso garantindo que a álgebra y caligráfico tem uma estrutura indutiva, e essa estrutura indutiva é garantida pelo fato de que ela é uma sigma álgebra, ela é fechada para as operações. Na prática, se precisamos demonstrar algo usando este princípio, nesta formulação, já sabemos, primeiro, como construir o fecho indutivo bottom-up, a partir da etapa 0, etapa 1, um, etapa 2 e assim por diante. Recebemos, por hipótese, um conjunto y que estende o conjunto x. E, além disso, assumimos que este conjunto y é o domínio de uma álgebra y-caligráfico. A ideia agora é mostrar como que esta informação é suficiente para estabelecer a maior parte daquilo que precisamos para poder contar com a premissa de que y-caligráfico é uma sigma subálgebra do feixe indutivo do de x. A única parte realmente interessante aqui é verificar o que acontece quando, para um certo gênero S, consideramos um objeto de Y menos X. Se você checar os detalhes, verá que esses são os objetos que nós precisamos garantir à mão que estão dentro do fecho indutivo. Todo o resto é consequência da nossa construção do fecho indutivo. E consiste, portanto, em tirar proveito do princípio da indução aqui formulado.